Oi? Infestação de moscas domésticas. Olha. Yeah. <risos> Vamos ver. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto. Muito agradecido por acompanhar o canal. Vamos ver o que aconteceu aqui. E eu fui buscar a origem das coisas. Um tanto de mosca que apareceu dentro de casa, assim, de uma hora para outra. Coisa de um dia para o outro, de repente, bah! Choveu de mosca dentro de casa. Oh, o que é isso? De onde é que elas vieram? O que está acontecendo? Né? Então, observa o ambiente e vamos procurar as respostas para as coisas. E eu saí a caça das respostas. Vamos dar uma olhada na, na busca. Início da primavera, nos últimos dois dias tem feito bastante calor. E eu tenho notado o aumento de moscas caseiras aqui em casa. Mas nada parecido com o que acontece aqui na suíte. Vamos ver se dá para a gente enxergar algumas moscas aqui no banheiro. Ah, essa mosca comum. E aqui no quarto. Vamos ver se a gente ouve o barulho delas. É uma quantidade expressiva que indica para gente alguma disfunção. O que, que eu estou achando? Como é dessa direção aqui que vem a brisa incidente, as moscas acabam sendo trazidas para cá. Na cozinha não tem, ou tem muito pouco, a cozinha está ali. No entanto, aqui no quarto chegam muitas. De onde é que elas estão vindo? E aí eu estou supondo que elas estão vindo dessa direção trazidas pelo vento, pela brisa. E o que a gente tem aqui nessa direção é o sistema de tratamento de águas cinzas e lá embaixo de águas pretas. Vamos visitar os dois para ver o que é que pode estar acontecendo. A minha desconfiança é de que essas moscas, elas estão vindo ou aqui do, do primeiro ou desse segundo filtro. Mas aqui eu, eu só vejo vespas, não vejo as moscas. A parte de baixo não deve ser porque tem sempre muito pássaro por aqui e pássaro vai se alimentar dessas moscas. Bem, aqui não, não me parece ser o criadouro daquelas moscas. De maneira que vamos dar uma olhada como é que está o sistema de águas pretas aqui embaixo. O sistema aqui está vibrante, viçoso, sem água na superfície. Olha que bonitas que estão. Olha a lindeza. Essas daqui são as hidrocotiles. Vou conferir depois. Aqui a gente tem um pouco de água. Mas também sem sinal das moscas. O que temos aqui é umas libélulas. E as parentes próximas das libélulas, as donzelas, donzalinhas. Bom, não identifiquei o local de origem das moscas. Uma terceira possibilidade pode ser aqui na composteira, que é esse tambor que eu uso. Vejo formigas, mas nem sinal das moscas. Realmente não estou sabendo de onde é que elas estão vindo. Bom, aí uma vez identificado o problema, a gente vai fazer por onde encontrar a solução e conhecer um pouco mais o, o organismo. Né? Então estou aqui na, na Fiocruz, também uma pesquisa rápida na Wikipédia para saber um pouquinho da mosca doméstica. E aí eu fico sabendo que ela se alimenta de matéria orgânica em decomposição, principalmente aquelas mais açucaradas, adocicadas, mas pode ser também de fezes e tudo mais. A gente viu o sistema de, de tratamento e não tem indicação da presença delas por ali. Não, não tem matéria orgânica na superfície é, que, que poderia indicar que ali é o, o nascedouro delas. De maneira que eu estou propenso... A acreditar que seja a composteira a origem dessas moscas. Porque lá eu tenho colocado muita fruta, pedaço de fruta, casca de fruta. Eu me alimento com muita fruta também. Então, a decomposição dessa matéria lá na composteira é que pode estar gerando essas moscas. Então, estudando um pouquinho mais sobre as moscas domésticas, eu descobri algumas coisas que eu não sabia. É, na hora que ela vai se alimentar, ela tem a trombinha dela ali, ela não, não mastiga o alimento. Ela regurgita a saliva, que tem muita enzima, essa saliva em cima do alimento dela vai degradar esse alimento e aí ela vai absorver esse alimento. legal Nesse processo, pode transmitir é, doenças. Né? Se estiver se num lugar onde as doenças estão proliferando. Do que é que ela vai se alimentar? Onde é que ela vai buscar o alimento? É matéria orgânica. Matéria orgânica que ela está é, se alimentando, matéria orgânica em decomposição. E aí, pode ser o esgoto? Ah, ok, mas aqui o, o esgoto já está tratado, né? Então, não é isso como a gente viu. Pode ser a composteira? Pode. Mas também pode ser essa quantidade toda de, de folhas de matéria orgânica que está sobre o solo, que a gente está querendo sair aí da, da época da, da seca. O processo todo de desenvolvimento da, da, da mosca, ela vai sair de ovo até mosca adulta em coisa de uma semana, se as condições ambientais estiverem legais. Então, o que aconteceu aqui foi que deu uma chuva forte durante alguns dias, umedeceu bastante o substrato e logo depois o que a gente teve foi dias de muita, muita seca, outra vez, e muito calor. Isso favoreceu o desenvolvimento das larvas em pulpas e aí em moscas. Então, de uma hora para outra, as condições ambientais propiciaram um grande desenvolvimento dessas moscas. E aí, o jeito de, de resolver as coisas? Bom, poderia ter jogado inseticida, né? mas o, o que eu fiz é, durante o dia que elas são mais ativas, elas estavam presentes lá, é só fechar a janela que elas não entram. Ou então, que foi o que eu fiz nesse dia, né? deixei chegar à noite e mantive a, a janelinha do banheiro aberta, de maneira que, no outro dia, não tinha mosca nenhuma mais. Legal? Então, aí, o que é que a gente vai cuidar? A gente vai ter que saber que isso daí pode acontecer. Não só por conta do, dos rejeitos aí orgânicos que a gente está tendo com a composteira, mas as folhas e a matéria orgânica em decomposição. Legal? Então, sabendo disso, Pode acontecer, deu condições semelhantes, choveu um pouco mais, né, bastante disponibilidade de matéria orgânica, as moscas vão chegar, vão se reproduzir rapidamente, deu um, um, um período de bastante, é, de temperatura mais elevada e, e um pouco mais seco, a gente vai ter proliferação de mosca. Sabendo disso, a gente se prepara e está tá tudo bem, porque é natural acontecer. Depois desse dia, não aconteceu mais. As condições ambientais é, se modificaram e as coisas se resolveram por elas mesmas. Tudo bem? Bom, então, tiverem curtindo, não esquece, dê um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito né, e acompanhe a gente aí, vem participar do grupo no WhatsApp. Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!